De quem? Das crianças. E nós vamos conversar com elas. E hoje eu vou mostrar para vocês quem está aqui conosco. Lá atrás, nos bastidores, estão a vovó Babona, a mamãe e o papai Babão. E também, lá aqui no WhatsApp, está a mamãe da Lorena. que Olha lá, o povo lá vendo a gente. E nós vamos conversar sobre o que será que as crianças pensam. Então, comigo aqui tem o... Como você se, chama? você se chama? Bento. O Bento. Quantos anos você tem? Cinco anos. Olha, o Bento tem quatro anos, mas ele acha que ele tem cinco. Não sei por quê. Por que será que você acha que você tem cinco? Porque eu gosto de cinco quando eu nasci. Ah, tá. Ele gosta de cinco quando ele nasceu. Bom, e aqui do meu lado tem quem? Quem com Lorena. essa coroa? Lorena. Quantos anos você tem, Lorena? Quatro! Quatro anos, gente! Ela é super velha, tem quatro anos, né? E ali no canto de verde, dinossauramente, está quem, Babi? Quem, quem, quem? Tadeu! Tadeu! E quantos anos você tem? Nove! Nove! Será que a conversa vai ser boa hoje aqui, Tadeu? Com certeza! Também acho! Você conhece a Lorena? Então, ela é Lorena, ele é o Bento e a gente tem uma surpresa para vocês. Ou a Tia Arlete conversa sozinha com vocês? Palhaça! Você quer palhaça? Você quer palhaça, Lorena? A gente Eu agora vai, vai falar oi, sabe para quem? Lá para Tia Ana. Tia Ana, onde você está? Cadê Tia Ana, gente? Cadê? Ah, cadê Tia Ana? Oi, pessoal! Oi! Oi, tá baixinha a sua voz? Alfazine com o Pedro, o Pepe. Ô, Olha Pepe! Como ele tá de preguiça hoje, ó, ó. preguiça. Quantos anos você Sabe tem? Fala lá, quantos anos você tem, Pepe? Fala. Cinco também é muito velho. Eu acho que você tá velho. eu, eu sou mais velho. Então, o Tadeu tá falando que ele é mais velho aqui. Quem é mais velho? Será? Ah, você é que tem quatro. Ó, uhum. oh, o Bento falou que ele é mais velho que você. Por que, que você é mais velho que ele? Porque eu gosto de ser muito velho que Então. Ah, você gosta de ser mais velho? É. Ah, tá. Esses gosta de vo... Tá. E a aí? É completamente ao contrário. O que? Por quê? Tadeu? Porque não me corto... Isso é muito difícil por causa das aulas, do conteúdo e tal. Ah, tá. Aí fica difícil com nessa idade. Nossa, muitos problemas que Mas vocês Mas a minha passam. irmã é pior ainda. Por quê? Ela tem 15 anos. 15 anos. É mais velha ainda. E se eu contar a minha idade pra vocês, vocês pensam que eu sou dinossauro. Então, é melhor não contar. Não, <risos> dinossauro! Dinossauro! Oh, Ô, Tia Ana, você é Dinossauro! Ai, ah, eu sou dinossauro, mas eu não vou contar a minha idade. Eu né? também não vou. Foi boa, foi Meu boa. Amor. Ela é dinossauro, a Charlotte é dinossauro. Ela é velha, mas velha. Ela é mais velha, Pedro? É? É, a minha foi é velha, mas... Baixa uhum. mais... o papel. É mais velha. Ela é mais... sua avó? Eu pensei que ela era sua mãe. Quer minha mãe não é velha. A ah, sua mãe não é velha? Eu sou velha. Quem quer fazer uma pergunta pro Pedro lá? Tadeu Essa, ou Lorena? Você quer perguntar uma coisa pra ele lá? O que, que ele tá fazendo lá? Quer, Bento? É... Eu quero. Eu, eu, eu, eu gosto de você. Olha o que, que ele falou pra você, Pedro. Fala de novo. Fala de eu gostei de você. É, e de... Viu? Olha, gosta o, Bento de falou, o Bento falou que gosta de você. Vocês dois são loiros desse jeito. Olha o cabelo dele, da cor do seu. Olha lá. Ah, você tá vendo não? ou não? Ou é marrom? Ah, o Bento ah, foi olhar pra janela. Meu vai lá, Lorena. Você tá conhecendo aquele menino lá? Você quer, quer perguntar sei. como que é a escola dele ou não? Acho que você vai cair nessa cadeira. Uau. Então, balança, por gentileza. Tadeu? Você quer perguntar alguma Por coisa i... lá para o Pedro? Por isso que não, é um programa precisa, que pensa obrigada. fora da caixa. É um programa que pensa fora da caixa. E hoje a gente inventou aqui a equipe de trazer as crianças para que elas conversem com vocês. Mas então nós vamos chamar a surpresa. Tem surpresa para vocês. Quem tem surpresa? Então chama o palhaço. Lá. Surpresa. Palhaço! surpresa. Palhaço! Palhaço! Olha. Cadê a palhaça? Cadê a palhaça? Olha lá, gente! Tia Babi, mostra, Tia Babi! Uh, Olha então. só! Assim. Ah! Ah! Ah! a ah, ela ah, ela foi embora, eu gente! Eu vou voltar. Oh, ah, vai voltar! Eu tô Nossa. ótimo! Você tá ótimo! <risos> Nossa, e gostou? Sim. Eu tô melhor ainda. <risos> Seu rosto tá muito engraçado! Eu tô engraçado, cara! Olha, uma dessas. Dos pés até a cabeça! Eu, eu, tô... eu, sou eu sou linda! Não, ela é linda! Ela é linda. É linda. ela é linda! Gente, pode ideia. sentar aí, tia! Pode você, o você... é você? Lorena. Nossa, que nome lindo. Eu que é o gosto de nome... você, mas não é Bento. Você é Bento? É o Bento. O que é é o Bento. isso aqui? Deixa isso daqui? é tá. tá. Você gosta de música? Eu sou formada em musicologia também, sabia? Põe perto é o microfone. Põe perto o microfone. Perto o microfone. Um eu sou formada em musicologia também. Musicologia? Eu o que é isso? Você gosta de música? Como é que você gosta? Hum... Borboletinha. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha O tio o perna de pau. Olho de Pedro, nariz que brincadeira. Olha, olha o meu nariz, pica. ó. Olha o nariz dela como é nariz. lindo. Meu nariz tá aqui agora. Olha lá. Tá pandemia, né? Olha então, lá. Então eu coloquei ele aqui dentro desse pano, aqui, ó. Olha. Meu sorriso tá legal? Tá. É. Todo mundo gostou do meu sorriso? Eu sou risonha Olha que lindo o hum. meu cabelo. Gostei! Você gostou? Ai, Bento Você é uma linda! Ai, linda! É, você vive também, Eu vou falar aqui no microfone, lá. Você gosta desse cabelo? Uhum. Sabe o que, que é? É que meu cabelo tá curtinho aqui, sabe? Eu é gosto dos piolhos, sabe? Você conhece Jesus. piolhos? Eu de palhaço. Ah, Quem conhece piolho? Eu. É. Oh, fala no, no microfone. Todo mundo fala no microfone. Quem já pegou o piolho. Cadê Cadê Pega o meu piolinho? Palhaço. Oi. Eu sabia que o Deus gosta de palhaço? Tira a massa. Como é que é? Palhaço. Quem gosta? Ah. Deus. Ah, Deus gosta, ele é meu parceiro. Uhum. Ele, ele é meu parceiro. É, é, é ele que inventa, ele que fez Por quê? eu. Você. Olha, peraí, é sabe o que o Bento falou? Que Deus fez ele. Foi você? Foi Deus? Uhum. E foi mesmo, fio. eu vou falar a verdade, hein? Por isso que eu sou criança. Você sabia que eu sou criança? Ela é criança, Lorena? Eu sou criança. Eu, eu sou. Olha que linda a minha ameia. Você gostou da minha meia? Levanta, levanta. Se ela conseguir. Espera eu... é. <risos> aí. A tia, tia Elô. Olha, é que é a criancice da gente, né? É Olha aqui, olha, gente, ela vai mostrar aqui. Deixa, eu mo deixa meia, ela mostrar a meio, ó. Ela tá mostrando para você. Acho, só pra isso, porque eu não consigo levantar a minha perna, porque, não, mas porque a a gente, fase de ela tá em fase de crescimento, é. não consegue levantar a perna. Por ô, Pedro! Ô, Pedro, você quer do lado? lado? Gente! Eu sei <risos> <vou, eu preciso risos> mais rápido, palhaço, Eu cresço mais rápido! Mas você tem que você falar tem... aqui no microfone. Fala no microfone aqui, lá pra mim, vamos e ver. Você falou do cabelo dela? Ah. Eu gostei da, da, do, do coisa ali... Mas eu, o que eu sei é que não é cabelo. Ah, menina, mas é, é colorido, né? É. Eu adoro cor. É bem bonito. Nossa, é bonito. É, bonito. é bem gostou? bonito. Achei bem legal e criativo. Sabia que eu tinha que eu, eu, eu, eu, um um sangu... eu, eu As missanguinhas combinam com a corda. Ai, meu Deus do céu. Essas crianças aqui estão me surpreendendo. Eu sou toda combinação. Olha, aqui. Isso, não, isso. Oh. Sua roupa é muito colorida, Eu sério. toda colorida. Você sabia que é doutora colorida? Quê? O que, que é doutor colorido? Quem é? O que, que é doutor colorido? Você já ouviu Eu falar sei. doutor colorido? Eu posso contar, contar, posso contar. Ela vai contar. Pode então. contar. Oh, doutor colorido são palhaços. Pedro, você tá ouvindo aí? Pedro são palhaços que vão o lá no Pedro, vai é. dar uma fugida, daqui a pouco ele volta. Ah tá, Aninha, oi. Oi. <risos> oi. Oi. É, Olha. essa foi boa. Aninha, você <risos> sabe o que que é Doutores Coloridos, Aninha? Eu não sei, eu quero saber o que é a doutora colorida. Eu tô encantada com todas essas <risos> cores. Ah, sabe o que eu assisti? Oh, que sabe que eu assisto? É, é, eu escolho, eu, eu, eu, toda vez eu quero assistir os animais incríveis do Bob Búfalo. Nossa, mãe! Sabia você que sabe? lá tem acrobatos palhaços? Menina, eu faço cada acrobacia que você que que nem quer saber! <risos> olha Nossa, <só>. mãe! <risos> Eu, palhaço, eu, sei, eu sei virar cambalhota, eu faço tudo, eu aprendi tudo, eu estudei Sabia, 30 anos para ser palhaço. Sabia que palhaço de verdade, ele, fala, ele tem nariz que esconde seu nariz de verdade e vai fofó. Eu tenho nariz? É, é que a gente tá na pandemia, ele ficou gripado, eu guardei ele. Ah é. tá, então eu vou contar para vocês o que, que é o que são os doutores coloridos. São palhaços médicos que vão lá no hospital e aí faz todo mundo dar muita risada. Você quer contar um jeito que você faz todo mundo dar risada lá no hospital, Tchero? É, você é, é bonita. Ai, meu Deus do céu. Eu quero foto. Eu quero foto. Eu ponho tudo no Facebook. Eu, eu, quero também, eu também quero pois. foto. Eu quero foto depois. Aqui, ó. No, no, então, no... lá no hospital, a gente, é, a gente, a gente chega lá e, e dá uma olhadinha, vê como é que a pessoa tá. A gente não pode entrar no fazendo bagunça já, porque às vezes a pessoa tá com muita dor, então a gente vai com jeito, mas só da gente entrar, a gente já percebe como é que é a visita que a gente vai fazer. As crianças adoram, a gente ajuda até a curar a doença, sabia? Quando a criança tá sabia muito que... tristinha. Sabia que eu já fui um dodô, mas eu não vi palhaço nenhum lá? Ah? ah, mas pode deixar, você reclama lá. Você faz reclamação lá e fala assim, ah, preciso dos doutores da Alegria vir aqui. <risos> Aí a gente vai. Tadeu, você acha que dá tá. certo esse negócio? Esse negócio é assim. De palhaço no Oi. hospital? Olha, se eu, eu as pessoas que estão doentes, a Alegria ajuda. Oh, meu Deus então. do céu, que paixão, meu alegria. Deus. É. Então os palhaços são uma boa de uma ajudada. Oi, menina. Eu também acho que vai... Oi. Oi. Eu, eu sabia que a que... minha vovó... Você acha que dá errado? Sim, porque que fica lá e vai atravessar vai. Tô todo tô mundo. Não, a gente entra assim, ó. Oi. Oi! Oi! Eu Sabe, a gente entra devagarzinho, assim, falando baixinho. Hum. Só assim. Oi! Menina! <risos> Como é que você tá? <risos> ei bem? Tudo bem com você? Nossa, <risos> tia Ana, se ela falar assim com você, o que, que você vai fazer lá no hospital? <risos> se ela, Nossa, ela é eu falar assim comigo, <risos> eu saio na hora. Imagina, com essa alegria dela, com essa cor que ela leva, Ah, meu Deus do céu, eu fiquei muito feliz. Então, não só... olha, uma coisa, vocês não vão para o hospital não, não vai precisar não. A gente vai precisar ir para o hospital, criançada? Acho que não, né? Vocês estão muito alegres já, não são? Quem que é alegre aqui? Quem gosta de cantar? Quem gosta de cantar? Ah, eu não gosto... Ai, gente, eu tô com dor de barriga. Você não tem dor de barriga? de vez em Ai, passa rápido. Você vai no banheiro? Você solta pum? Aqui ele não escuta, vem falar no microfone. Oi? Vem falar no microfone. E aí, tá vendo toda a diversão aqui, Ana? Oi! Eu, eu gosto muito Nossa, de você. Nossa, Tadeu! Mas sabia que... Tadeu, responde que, uma coisa para mim. Tenho... Tadeu, quando você solta pum, ele é cheiroso? Que cheiro ele tem, Tadeu? Conta pra gente. Pum, menino! Você solta eu pum? Eu tô solto. Solta, É pedido. Cheiro de ovo podre. Ave Maria. Ah, não acredito. Mas você não, não dá um jeitinho Mas de vez em quando. É. quando eu normal, você solta e aí é. E a mãe fala o que, pai? Na verdade... Ele, <risos> ele, só, tá ele só pergunta se soltou pulo mesmo. <risos> Você sabe é. que eu salto o também? E a minha irmã fala assim: Meu Deus, o pum tá podre. <risos> a vai Rapaz. Falar que você tá podre? Ah, é, Gente, eu que não, meu homem. Eu tô podre solta o pum! Você solta tá a também? Você sabe que eu tenho duas cachorrinhas em casa que às vezes elas soltam, e eu tenho que sair de perto. Nossa, porque tá o negócio bom. é só é, é aquele solta pum. Que a faz... festa, solta, solta a festa, solta a festa. Entendeu? É aquele pum que faz assim, ó. Eu também faço Olha, esse! É. Eu também faço Você esse! Isso. Eu não faço, eu sou uma pessoa que não, não solta consigo. pum. Você acha Até que eu, eu solto pum? Consigo, não. Não Todo mundo solta isso. pum nesse universo. Até a princesa? Que, princesa? que princesa? A princesa, será que a princesa solta A Lorena? Pum? A Lorena é princesa! É, sapu, Ela assim, solta! Ah. Todo mundo te solta pum! Não, tá o Tadeu! Você você, você, você, você, eu, você, você, você, você, você, você, você Eu falei você, que eu, eu sabia. O quê? Okay. E a doutora, vou perguntar para a doutora, é verdade que quanto mais silencioso é o pum, mais forte é o, fedi, o cheirinho dele? É verdade doutora? É, eu fiz uma pesquisa, é assim, é fedido quando, quando faz baixinho, assim, e quando a gente acha que vai soltar só um punzinho solta... E quando Barulhento. E quando é barulhento? Barulhento, a gente sai correndo, eu saio correndo. Fa fala o Porque o negócio é ruim, tá? É, parece uma bomba de gás. Parece uma bomba de gás. É, verdade, esse, é bomba esse... é... Sabia, palhaço, que você já soltou pum? Ele eu? eu? Eu? Soltar pum? Imagina! A minha barriga. Tem que soltar? Pum. Tem que soltar? Todo mundo. Todo mundo Por que será que eu solto o punho? Ai, a gente tava tá conversando sobre o punho E eu vi o sapato dele Então, que agora o Bento já viu o sapato do, do palhaço Você viu o sapato do palhaço? Ah. O, o, B, o palhaço, o tia Ana O que você acha que as crianças mais gostam de fazer de bagunça? Eu não sei Hã? Ah. Ah. Você gosta de brincar de casinha? Eu, eu não é. gosto, eu, eu gosto de brincar, sabe do que? Super-herói brincando de brincadeira. É Bira, ah, eu adoro super-herói. Pega, pega. Você já brincou com um tronçol, eu, eu, eu já, eu... sabe porque lá Em casa tem duas crianças assim, ó, do tamanho de vocês. Então, é vão ser que só vendo. Eles soltam um a minha na minha cara, vocês acreditam? a minha mesmo. Microfone. mas a minha paixão mesmo é ficar no computador jogando nossa mãe do céu meu pai eterno Por quê? meu Deus Por quê? É uma... eu, eu vou ter que fazer Doutora. umas brincadeiras Doutora. com vocês para vocês aprenderem Doutora. a brincar fora do computador Sim. vocês Sim. sabem a brincar de bola minha, fila. a minha corda é Senta aqui, fala direitinho. Eu não sei, com ela. Tem eu que sei, te colocar eu a boquinha sei, aqui sei, pra que falar. É isso, Vai treinando, eu você quero consegue. Fazer uma Vai treinando. Ó, ah, sua mãe mandou, mandou um recado para mim e falou que você é, é um menino muito bagunceiro. Eu? É, verdade. Quando você faz bagunça, você fica de castigo? Nossa senhora. Eu vou ter que. A bronca! Bronca, às vezes, é pior, né? como Para com isso, menino! Morena, Não faz mais isso! É pior do que isso? Como é que é? Conta pra mim aqui, é pra mim agora. Eu guardo o segredo, eu guardo o segredo. É pior. Ela sempre fala, sabe o que eu tô dando? eu não vou falar mais porque, né? Isso daqui é prosucritivo, mas enfim. Porque isso aqui é prosucritivo. Mesma coisa com o meu pai e com a minha irmã também. Isso, aí. Lorena, fala aqui no microfone. Fala aí, Lorena. É. é sabe uma coisa? Uh. Uh. É, uh. Se, e se eu te assunto a aqui? Se eu soltar um aqui. Nossa, mãe do céu. Isso aqui é fechado, hein? Nós vamos ah, ter que sair correndo. Né? Ah, Misericórdia. Nossa, mãe do céu. Põe a máscara, Lorena, põe a máscarazinha. Ô, oh, Lorena, eu fiquei sabendo que você é uma princesa. Olha lá, Você é a princesa? Não, não, eu tô de calor. Qual reino? Hein, Lorena? Você é princesa? O qual, qual o nome seu de princesa? É princesa não. Lorena? Hum. De qual bele. reino que você é? Deixa bele, eu ver. Belo, Belo, Belo. É aqui no microfone. Oh, lá. Mas lá. Você lá. tem um negocinho igual eu aqui, que Olha, eu tenho um monte de bolinha também, ó. Pomponzinho. Acho que você é a princesa Pompom. Não é? Não. Princesa Pompom. Nossa, não! Não, o que, que você é, então? Princesa de qual reino? Ah, princesa Belo. Ah, Princesa Bela! É, e cadê a fera? Cadê a fera? Cadê a fera? A fera? Você conhece a história da Bela e a Fera? Aham, uhum, eu já vi um monte vez. Ai, eu adoro aquela fera. Ela, Conta a, pra ela! Conta para. ela! A fera! Ela se apaixona com ela pela e, e daí, daí. Daí. Se que a última pétala o. o, o do, no, ela tinha que dar o. O, o, o, a fé tinha que dar o um beijo nela né, antes da última flor cair. Senão, senão o feitiço ia ficar pra sempre. Aí ele, ele ia ficar bonito do jeito que ele era? Não, ele ia ficar feio. Ah. Daí daí ele. Quando, daí quando ela. Daí, daí ela ficou assustada quando ele quando ele virou um príncipe e falou hum, onde que tava a fera e aí ele ficou lindo né e daí depois a, da, daí depois ele explicou a história que ele que uma bruxa malvada tenha, tinha que tinha amaldiçoado ele que ele virou uma fera daí eles viveram felizes para sempre Sabia que eu sou contadora Eita! de história? Eita! Tem uma bruxa <risos> lá em gente chama bruxerô, ela também conta histórias. Eu conheço a bruxerô. Você conhece? conhece? É, eu não conheço. Não, não conheço. Ah, a, Babi a Babi conhece. A qualquer, dia, qualquer dia a bruxa vai aparecer aqui. Tá ah, bom? Vai lançar o meu feitiço nossa, de limpa. Abra abracadabra. Abracadabra. de cabra. Que horror. Transforma é. esse menino numa cabra. Que horror. Que é. que... Ah, já sei. Lorena. É, Lorena. Lorena, você vai se machucar mas, Gente, assim, tudo que está acontecendo aqui hoje É o Prosa Criativa É um programa que pensa fora da caixa Então, assim, a gente tem umas crianças Que estão tá caindo na cadeira, né, Aninha? Me ajude aí, Aninha O <risos> que, que você podia perguntar, amor? O que foi? Com certeza, mas... Lorena Sabe o que eu queria perguntar para você? Queria que você me... uma, uma princesa tão linda Mas eu queria que você me contasse Qual foi a maior arte que você aprontou? Ou seja, qual foi a brincadeira mais maluca que você já aprontou? Porque eu quero aprender. Conta para mim, Lorena. Girafa! Agora gostei da conversa. Girafa é o quê? Ah, Eu faço bagunça com, com as com a girafa da tia. Ah, ela faz bagunça com as minhas girafas. É você isso. faz bagunça com a girafa? Tá aqui? Não. Jura? Não, em outro lugar. Eu, que ela faz. eu, eu, eu não, não faço bagunça. Eu sou quietinha. Ó, eu, oh, eu também acho que eu, eu, sou da da eu? eu? eu não faço bagunça. Eu? faço bagunça? Eu não sou aguda. Eu não sou aguda. Eu tenho 5 anos. Faz bagunça. Sabia Nossa, que eu tenho 5 anos? Olha ah lá, ela tem 5 anos, você acha? 5 anos. Tem ela tem 5 anos? 5. <risos> pela, sua, ela... pela sua altura, pela sua voz você E, tá bem, e tá pelo tudo que você sabe Você não tem 5 anos Eu sou bebê gigante Você não tem nem 15 anos Quanto vocês acham que eu tenho? Acho que uns 37. Ai, bênção de Deus. Ô, de oh, criança maravilhosa, ganhou um ponto. Eita, É Sério? Sério? Sério? Eu, eu, eu pensei que eu ia falar uns 46 por aí. Vai aumentar! Manda mais. Manda mais. Meu pai tem 51. Põe mais pra mim. Meu pai tem 51. Ah. Põe mãe! Achei... Meu pai ganhou Você tem zero ano? Não, eu vou ter Oh, zero. meu Deus Recém-nascido Tá, bom. Recei oh, acho tá ficando ela tem. bom Eu, eu, acho, acho, que ela ela eu, eu acho, acho que ela tem dez Eu acho que ela tem dez Eu? Você acha que eu tenho? Você acha que eu tenho o quê? Eu? Quantos você anos? Quantos anos? Ué, já falei de sete ah, Menina 37 anos. Você, você errou. Eu vou ter que levar esse menino pra passear. Errou. Ah, mas. Errou. Tô gostando, tô gostando. A o minha cara mostra que eu tenho 37? Que é. Eu vou só dar uma dica. Eu tenho filha ah, de quase Vamos 50. cantar uma música Vai. que eles Exatamente, saibam? você falou, Vai. lá em casa você tinha. Você tinha criança do mesmo tamanho. Microfone, microfone. Você já falou, lá em casa você tinha filhos. Que tinha o um nosso mesmo tamanho. Você falou isso. N neto. Neto. Neto. Exatamente. Ah, viu? Neto, neto, neto. Então, se é neto, ela tem quantos anos? Eu não sei, acho que agora é um 60. Ó, oh, vou dar uma dica pra você. Tá, me, tá quase. Tá Quase, quase tá, 60. Tá morrendo, põe mais. Helena, é mais que 60. É mais que 60. 65. Bateu, 65. Bateu, Bateu. acertou. 60, viu? Ah. Bateu. Então, Bateu. eu tô Sim. quase tomando a terceira vacina. Vocês já tomaram vacina? Tá qua... Não, já foi aprovado, eu né? Também. É. Mas... Mas não. tem que usar a máscara. Eu, tomei cinco, eu já tomei três vacinas, mas, mas eu. Mas eu não tomei bem. a dose do vírus. Ah, entendi. Olha só que mas... Corona! Então você tá bem informado Que legal. Que é? Quem é corona? Eu não sei quem é corona. É sua mãe? É o corona. É sua avó? Não não quem É o corona? corona? Eu não sei. Algum é é o um vírus. É, é, é uma vírus. pandemia. Pandemia. É o vírus. Mas eu é sei o vir... que, que é pandemia. Como... Oh, como aí, é pega é. Minha pinto, pinto, a, minha mata. Minha mata. a Lorena falou que sabe Quem é o Corona Eu não sei quem é, que é, é o Corona, corona? É, ele, Quando ele bate Nas, nas pessoas ele, ele, ele Faz a pessoa ficar doente E daí tem que ir pro hospital Tem chance da pessoa morrer é. Tem e chance E ela fica em superfícies Por exemplo na mesa, no mouse, no computador Em qualquer lugar assim Você tem que passar álcool em gel ah, na, na mão e também passar pano nos móveis. E quando você for chegar em casa, você tem que tomar banho. Gente, maravilha essa criançada, olha. Ah, o vai é. E sempre fica de máscara. Ah, olha, ah, o Bento tá passando, ó, pra, pra poder. F F se tiver. Não tem se alto, que eu tenho sempre de máscara é. se você for sair de casa. É, então, por isso que a gente tá usando, né? E tá a apenas um metro de distância das pessoas. A é, um, né? Tá pois bem. é. Eu não Olha, posso falar uma coisinha? É. é. Vou falar uma coisa. Eu estou impactada. Esse programa está show. Eu estou aprendendo muito com essas crianças. Nossa, eu estou aqui muito, muito feliz de estar com vocês, crianças. Maravilhoso. Amo, amo, amo, amo. Tá. Olha aqui. Eles estão pedindo aqui a minha... Pra gente é, colocar é, gel. Peraí, Bento, o que você que quer? Arco-gel. Arco Como gel. que chama? Peraí, peraí. Ele falou um nome muito correto. Uhum. Como que chama isso? Arco-gel. Arco-gel. Arco-gel. Arco-gel. Ah, muito e você certo. você quer o que, Lorena? Fala aqui. Álcool é. é. é. e gel. Álcool e gel? Não, Álcool em gel, falei ah, errado Ah, tá, então vamos ajudar Porque Bia. o álcool de verdade é um álcool líquido E esse álcool é um álcool em gel Porque ele é, sabe, meloso como se fosse um gel mas por que que tem que usar álcool gel? Eu não entendi. Álcool em gel pra você podendo passar na mão. É como se fosse um creminho. É como se fosse Nossa, álcool em gente... creme, na verdade. Mas eu não sei. Tá bom. Mas pra que que, <risos> pra que, que, que serve, serve o, o, o álcool, álcool gel? gel? Pra você, pra você deixar sua mão limpa de bactérias. Por exemplo, o coronavírus. Ah. Ah. Tá. Ô, Bento, aonde que tá o corona? Na, em qualquer lugar. Fora quero... na nossa casa Se a gente limpar bem ela uhum. ah, tá. e, a gente, e a gente tirar o sapato Quando a gente for entrar em casa E, e limpar o sapato De, de álcool banho. Espirrar álcool no sapato é. E depois tomar banho Meu Deus o do que céu O que você deu risada, eu Lorena? Tô, eu tô tendo uma aula aqui, aqui agora sapato é porque é um sapato <risos> ele tá contaminado da COVID, porque a COVID também tá no chão, em um lugar tá fora da rua, nossa casa. É Daí quando a gente pisa, né, a gente é contaminado. Ah, você entendeu, Lorena? É sim! E a gente Vocês tem que botar nossa roupa no, em quarentena. Ué, nós! O que é quarentena? quarentena? Eu não sei o que é quarentena, hein? Quarentena é como se fosse isolação, mas é por apenas uns três dias. Ah! se assim, é quarenta, é três é. dias! É só o nome mesmo. Ah, é o menino danado de tenta... O problema ai. é que a maioria das pessoas não estão respeitando essa regra direito. Todo mundo tá saindo, todo mundo tem que ficar em casa. E alguns não estão, e alguns estão saindo até sem máscara. Mas você está é em casa quase dois anos. Mas você não tá quase em casa, você tá dentro da emissora aqui da rádio. O que é. eu falo para as pessoas? Não, aí. tipo, aglomeração, muita gente ah, se agindo Nós estamos fazendo aglomeração, aqui é. É, claro mas é de muita gente. gente mesmo. Aliás, a gente tá ficando. A gente tá passando álcool um gel, a gente tá de máscara, a gente tá de uma distância razoável pra, pra Covid não pegar a gente. A gente tá respeitando Fernando, as regras. Deve ter sido meu aluno. Desculpa, mas <risos> eu Isso aqui, aqui. Aqui, fora. aqui, fala aqui O que que fala. ela falou? Ele tá de nariz de fora! Você tá de nariz é porque de eu fora? Fa... É, porque eu é porque eu tô falando! É porque eu tô falando pra gente ouvir melhor! Falou! de falar, eu vou tampar a máscara, entendeu? Então, tampa aí, tampa aí. Isso. Põe o dinossauro na cara. <risos> Põe o dinossauro, ah, lá, agora, o dinossauro na Ana. cara. Ou tia Olá. Ana, você tá, aprend... tá aprendendo aí com eles, Tia Ana? Totalmente. Nossa! você quer o... o Tadeu tá dando uma lição. Mas depois eu quero fazer uma perguntinha pro Bento. Eu quero que o Bento me conte qual foi a maior traquinagem que ele aprontou. Fala bagunça. Eu, eu, eu faço bagunça em casa. Você faz tá bagunça em casa, mesmo? Que tipo de bagunça? Que que é que que que você tá lá? Eu bagunço tudo. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Não acredito. Como é que sua mãe faz quando é, você tá bagunçando? Eu, depois de eu brincar, eu junto daí. Ah, tá. Eu faço juntar tudo. Tá certo, ai, Trabalhou, fez bagunça Mas, lá. Sabe, tem tirou, que eu ouvi falar que ele tem uma avó. Você tem vó? Tem. Como que ela chama? Vovó Tuca. Ali, olha. Vovó Tuca. Ah, aquela lá, vovó? Aquela que tá lá assistindo você? Sim, é. Minha vó morreu de Covid. Jura? Ô, oh, meu ela Deus. Ela saía demais. Ela respeitava os cegos, mas ela saía demais. Será que ah, ela tá não podia? mas ela tá no céu, então. É. Vovó Junto Maracu, vovó Alva. É. é. Ah, olha, que, só. olha só uma coisa que o Bento falou pra você, tá deu? Quem tá lá? O, vo, o vovó Álvaro morreu, é? causa do Covid. Nossa, Eita, gente. gente tá o no pelo amor de Deus, tá botado lá. Eu é mesmo, tô é mesmo. Tá aqui e lá no seu. Nossa. É, mas eu acho que a gente tá... Oh, oh, oh vai sair a brincadeira ele quer saber gente quando vai sair a brincadeira já vai sair qual brincadeira vai... que você gosta qual brincadeira que você quer de super herói de super herói mas como é que eu vou voar aqui dentro eu prefiro de pega pega é, é, é... aqui dentro ai vamos brincar de até cantar. que sala nossa... até que não uma nossa... sala sabe bem grande é, então, mas é acho que pra brincar de pegar pega é perigoso. Tem muita é, fila aqui, né? Verdade. Vamos aqui, fazer é que... O... Tem que ser uma área maior. Qual outra brincadeira que vocês sugerem, Lorena? Pirata. Pirata? Eu sou pirata também, sabia? Ah. Eu sou pirata também. <risos> é, eu Ô, sou pirata, sabia? Você não tinha falado de cantar? Ah, eu tinha falado, mas aí começou outra conversa, tia Babi. De que? Tia, aí, eu tô esperando. Ana, a tia Ana parece que sabe uma música, ela canta super bem, eu ouvi falar. Qual música? A tia Ana, ela tá lá em São ah, Paulo. Ah, vamos cantar? Então... A tia Ana falou que canta Ô, bem. Ana, você canta, canta, canta ópera ópera bem, Ana? Eu canto? É. Eu canto? Eu canto. Eu acho que eu não canto, mas eu vou tentar, tá bom? <risos> Quem sabe cantar escravos de Jó? Eu! eu é eu. uma brincadeira. É uma brincadeira legal. Você sabe, Tadeu? Essa pode fazer. Quem é de ah, Jó, jogava o cachandar, tira, põe, recha, pica. Guerreiros com guerreiros, Guerreiros fogueiros, guerreiros, fogueiros, guerreiros fogueiros, fogueiros, fogueiros, fogueiros, fogueiros, fogueiros, então, vamos de novo. Agora, agora mais rápido, tá? Vamos ver quem consegue Isso, mais rápido. rápido. vai. Uh, mm. dois, atenção. Três. Um, uh, cero... Escravos uh, de Jó, jogavam caxangá. Jogavam caxangá. Deixa eu Errei, deixa errei. guerreiros errei, fazem. Errei, errei, errei. Errei, errei, errei. Errei, mais, mais, rápido ainda. mais uma é. Lalá, lalá! Nossa, que não, não. ela tá cantando desse que jeito! guerreiro, que guerreiro, vai entender. Vai entender que sim. que é essa é. é alguma coisa aqui? Guerreiro, o guerreiro, sabe? O senhor, Meu Deus, acho que que a você? garganta aqui Não sei Não sei também, Menino, Eu fui cantar o Guerreiro eu Acho que o Guerreiro Coisa alguma coisa Aqui na minha garganta O que aconteceu, Lorena? Nossa senhora Que coisa ah. doida Cheira, ah. Eu tô suspeitando De que é que você tá suspeitando? Sei lá Talvez tenha dado alguma coisa a outra música na cabeça dela Ela teve um na cabeça E eu mesmo também cantar outra Pois é, acho que deve ser é que Não dá muito certo eu Você tô... sabe cantar? Você sabe cantar? Eu acho que Eu acho que e em uma outra música assim Brilha, brilha Brilha, brilha, estrelinha. Eu não sei cantar mais essa música. Eu esqueci a letra. Quem é que lembra a música da estrelinha? Ah, não. Você sabe o que é? Eu sou formada. Brilha, brilha, estrelinha. Eu estou fazendo Quer pra mim? Brilha. Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Lá no céu, sentilmente. Quero ver você brilhar. Brilha Eeeh, aprendi, aprendi, aprendi. Eu vou cantar. Agora... Deixa eu ver microfone agora. Eu vou Mas cantar hoje, uma música cara, agora. Tá demais, é, muito, é muito sério a música ah, que eu vou cantar, a tia Linha tá? A Tianinha tá falando lá em São, São Ah, tá falando? Cadê? O que ela? você falou, Tianinha? Olha, hoje o programa está demais. Até música nós estamos aprendendo. Ah, quero aprender mais música. Podem cantar aí, eu quero mais música. Tá tudo, cantar tudo. É, é tudo. Doutor da Alegria tem que cantar tudo, saber tudo. Eu vou cantar uma música agora pra vocês. Isso aqui depois eu conto pois eu conto. É surpresa. É surpresa. É surpresa tá? Vamos, tá. Cantar, vamos cantar, vamos hein? cantar, hein? Vou a cantar uma música que vocês não conhecem, nunca ouviram. Ah, tá? Vocês nunca vão, vão descobrir essa música. Ela é nova. Era uma casa muito engraçada, é assim, não tinha teto, já... não é assim, tinha nada. Ó, é, é, ó. É, ó. Me me é, é, assim, ó. Eu acabei de ó. cantar a música. Eu, eu já sei essa música. Ah, não. É, não tinha teto, não, não tinha nada. nada Ninguém podia ficar nela não Porque, porque na casa, casa não tinha chão Ninguém podia dormir, ninguém podia dormir na rede Porque Ver na casa não tinha, não tinha parede Ninguém podia fazer xixi porque, porque pinico não tinha mim. ali Mas era feita, feita com muito esmero Jesus. Na Rua dos Bombos Bobo, número, número zero Tchan, tchan, tchan, tchan. Eu sei. Tchã, tchã, tchã. Sim, eu sei. Você, você sabe, me menina? Era a música. Eu, eu sei, pessoal. Eu já. Eu. sei, eu cantei na escola. Você cantou na escola? Ai, é, depois eu. De meu de Moraes, depois de mil anos. né? Foi um homem lá mais. Você. Você. Você falou que. Tô, todo mundo sabia. Ah, não. Você sabe alguma música que eu não sei? Hum. É, borboletinha pra marcovinha, para a madrinha, de pau, de e cal, cal. Ah, já tem, ah, ó. uma sua aí, aí, de... A você, 9! Já Eu acho que 9! anos só? 10. 9! Você tem cara de 30? Música, eu quero uma música do Pedro. Você tá. Eu quero mais velhos, vai! Vai lá! Ah, não, muito obrigada. Canta uma música aí! Não! Eu quero que vai cantar, uma musiquinha! Então dança! Dança a música! Nossa, não fiquei. E o Bento? O Bento vai cantar? Vamos ver uma música lá do Pedro. Pedro, você pode cantar uma música pra gente, por favor? Quem? Lá, Pedro? Você sabe cantar uma música pra gente? Que música que você sabe cantar? Não sei nenhuma. Não sei nenhuma, Eu Não sei ver música. Ai, que bonitinho, Olá. Pedro. Oi, Pedro. Pedro? Oi! Oi Qual música Oi. você vai cantar para mim? Eu quero ouvir você cantar. Vamos cantar uma música cantar. do sapo. Você sabe a música do sapo? O tia, sapo eu não lavo. A música do índio. Então vamos! É, índio? Qual, Qual canta? canta? Vai, vai. Já cresci. Ah. Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez no pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo quando o jacaré se aproximou. É assim! bote dos índiozinhos quase, quase virou. É aqui, por nossa, que não virou? Nossa Porque nossa. os índiozinhos eram muito espertos, logo não. começaram a remar. E o jacaré saiu chorando com a barriguinha para o ar. É o sabo! É o sabo! É o sabo, né? Sim ah, mas os que começaram a, a cair fora, filho. Eu sou esperto. Mas e tem? Eu, eu, eu, eu meu, já quero mão. Assim. É, tá sou... O programa hoje já virou música agora, hein? Olha, olha, é, The Voice. Musical, The Voice. Acho que sabe A ah. Ah. Ah. Frozen Narigol! Agora ela, ela vai cantar! Yeah, Frozen Arigol! É, os meninos Nossa, adoram o Frozen! A então vai, Lorena! Vai eu acho que ele já, já foi Então vai, vai! Me ensina aí de que essa daí eu não sei não. A neve branca brilhando no chão. O reino tizou o lamento, a rainha está aqui. É... Por isso que você é a rainha. Ó, quero, então deixa eu Nossa, eu sou formada em pensam pensamentologia a atrasada. A no chão, tem seguir. O reino tizou o lamento, a rainha está aqui cada. É. Vem, pensamento Vem, pensamento A Tia está apoiando você, vai Olha lá Voltou, okay. voltou Vamos voltou. cantar a parte do refrão então, todos juntos Let it, Let it go, vai. Yes, Let, it. go. Okay. Let it go Let it go Let it go o que, que você acha, Lores? Eu, eu tô como que eu não Nossa, mãe do céu! Você tem quantos tá anos? Você 100? tem 80? Tá pior 40. que eu? Nossa, mãe, o negócio tá bravo. Pô, tá cansada aqui. Ah. Olha, a gente podia fazer, então, uma outra coisa: a gente podia falar qual que é a professora mais legal do mundo? Chilete. Letty, ah, puxa saco, puxa saco Puxa saco, puxa saco, saco. Um abraço, puxa, né? saco. Puxa, puxa saco Olha o fã Esse clube da Olha o fã é clube to Toque ela tá no coque Ei, A minha no professora coque. também se chama Arlete Eu sou Arlete não se... Ah não, ah não, vai errado é, Não, não, se... não é Arlete não Eu não esqueci, é Gisele Gisele. Ah, Gisele, olha eu vou falar uma coisa Que vocês não sabem, vou contar agora Aqui ó, ah. Arlete Canivete Põe no fogo e não derrete, quero ver vocês falar Igual o nome de vocês hum. Arlete Canivete Pega no fogo e não derrete Não, Arlete Canivete, põe no fogo e não derrete Arnet, Arnete, can, canihete, canivete. Pega, canivete. canivete, pega no fogo e não derrete. Agora o seu, Tadeu o quê? Tadeu, canivete, não pega no fogo e não derrete. Não, invento um pra você. Lorena, e o seu? Lorena no quê? Tadeu igualzinho, só... Não, deixa não. eu falar. Tadeu... Lorena, o seu. É, tem cara no museu. Lorena, vai que Tá. Tá Tadeuzinho, prozinho, eu, foi eu, eu. ver o museu. Tadeu é o museu que pegou no museu. E o museu não chegou pra ele ser o Tadeu. Que? Deus. senhor. Deus. Que Deus. É treva é treva é treva é é A Lorena. Lorena é a Lorena que veio de Lorena, que tem a loira tenda dentro dela. Nossa, Nossa. Nossa senhora. Nossa, Deus. eu falar. Essa mulher é criativa mesmo, Nossa, menina. É, é menina. É. Tá. Não, não tira não, meu amor. Senão ele quer tirar também. É. Aí ele vai querendo. Uhum. É, as o... coisas acontecem aqui no Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa, falando do Dia das Crianças, com fora essas da crianças caixa. maravilhosas. Anda, amiga, foi... Você pode assistir esse programa hoje, dia 11, e ainda pode ver pelo YouTube, pelo Facebook e ainda pelo... Quase não, eles vão Qual, ficar apavorados de ver a gente. Nossa, Instagram, ah, esse não. povo é chique. O demais, aplicativo né? da rádio, certo, Babi? Sim. É, vai assistir pelo YouTube E Facebook Ah, tá bom Então, agora a vez do Bento o bento. bento, cara de melão Que tem um Bento na bonquinha do, do balão Pode ser? Pode Bento na boquinha do balão Isso E a Tchero agora? A, a Bruxero Não é a Bruxero que tá aqui Nossa, esqueci É a... Como que é meu seu nome? Esqueci Eu sou Pompom Gente, Pagaça. é a Pompom, Pompom. Chama, Como é que é o nome dela? Pompom Pompom, pom, então, isso agora... É que eu, eu, eu tenho que puxar isso aqui para lembrar do pensamento, sabe? Assim, Tem hora que ele faia, ah, aí eu aperto aqui e ele volta. Sabia pô, quando o meu pensamento está ruim? Assim. Sim. Eu aperto perna que você tá rindo, Por que você tá rindo? Porque você tá rindo. Por quê? quando você põe o negócio, Mas volta! Volta! Eu gosto do pensamento! O pensamento fica lá assim, espalhado aqui, eu faço assim, ó, ele volta! Toda acaso, cabeça tá ligada à sua mente? Tá ligada à minha mente. É manter, mantena, eu tá acho. A mantena. Você acha a mantena, Lorena? A <risos> é antena da fonte Aqui, ó, o quê? É. Eu acho que é a bunda! A bunda! Ah! Bunda na cabeça. Não entendi. Ela tem bunda na cabeça, ela <risos> falou. O quê? Bunda na cabeça. Ô tia ah. Pompom, agora é sua vez de fazer a sua. Assim. Tia minha, daqui a pouco é você. Gente, tá, tá me ajuda aí. É, me ajuda a fazer uma pra mim, um travarígua comigo. Um, dois, três. Tia Pompom. Um, sua vez. Um, dois, Vamos ver a tia Pompom O pompom. Um, me ajuda aí. O pompom na bunda? Eu tô puxando aqui na. O pom tá pompom na mim, bunda, não. ela falou. O quê? O que? Não tá vindo? Não tá vindo um... Me ajuda aí, vocês vou, vou, vou, vai. Vou, vou, vou, vou. O quê? O que era fardo Ah, mas ah, é um pra mim, né? Do pompom, né? É do O pompom instalou o pão. Olha lá, ele falou ali. Ele falou um negócio interessante. Como é que é? Que explodiu em Facebook. O pompom explodiu... Pum, não. Soltou um pum que explodiu. Um... Não. Nossa. O pompom instalou um pum que, fez, que explodiu e fez um pum. Um ah, pum! Tia, meu, então, tinha o pensamento. pompom que tem um pompom, que tem uma bunda no pompom e que também tem Nossa, um pum. virou um carro sério. Cadê? Olha ali, amor. Obrigada. Tá é, Criançada, eu ó, vou falar a verdade. Vamos, can vamos cantar a última música para a gente encerrar. Vamos lá, mas... O, o, o... você Lorena, vai se ma... Lorena, eu acho que você vai se Lorena, machucar. Vem, Lorena. A Lorena vem caiu Lorena, aqui. Vem, Lorena. Levanta aí, Lorena. Vamos, que música que nós vamos cantar meu pé? Eu vou música... cantar a música do... Cabeça, ombro, joelho e pé. Vai aí, ó. Ah, eu, eu não vou. É só aqui. Vamos lá? Tá bom? Quem sabe a cabeça... Cabeça, ombro, joelho pé. Olha, depois que acabar o programa, cabeça, ombro, pé, eu vou deixar uma surpresa cabeça, pra vocês, tá cabeça, bom? Cabeça, ombro, joelho, pé. joelho e pé. Pra fazer? Olhos, olhos, olhos, ah, então olhos, vamos fazer em olhos, pé, olhos, tá bom? Você consegue pegar cabeça, o som? Cabeça, ombro joelho, Não? Joelho pé. Não? ombro, joelho e pé. Tá, então vamos fazer em pé, vai. Cabeça, cabeça de pé. Você sabe com a música sempre Meu Deus! Eu tenho, mas começar, hein? Presta atenção. Pessoal, Presta atenção, eu vou. Eu vou. Eu vou. Contar. Chega pra cá, chega pra cá. Não, não. Louca, não. Vai, caber, Tem que aparecer ali, tá pra cá. Vamos lá, vamos lá, lá. Aonde? Lá naquela parede lá. Lá naquela parede. Você não isso lá na Ah, tá olhando tá lá, lá, tá aparecendo lá na tela, pra mostrar. Eu né, tia Babi não tá. tá, tia Babi. Eu acho que agora tá, hein. Olha lá. Aqui, ah, tia vou a, tirar a a tira essa cadeira aqui, por favor. Então, vamos lá. O, aqui, vem para cá. Ui, oh, ui, não, é o Bento que está errado. Ui, vamos contar. ó É devagarinho, tá bom? Cabeça, ombro e joelho e pé. joelho menino. Ué? a Cabeça, ombro e joelho e pé. Joelho e pé. Cabeça, ombro e joelho e pé. Joelho e pé. Olhos, bovinhos, boca e nariz. A pessoa oh. me jurei pé, jurei pé. Agora vai última. mais, mãe. Última, a última música. O, o meu a pé não põe mão. Ela não põe a mão. É, não põe ó, a ó. mão né? olha aqui, olha aqui como é que é. O que está acontecendo ó. com ela? Vamos ajudar. Ah, tá ó. A pessoa me jurei pé, jurei pé, não falta do Aí, gente, ah! tá? não, ela vai machucar. Vamos, vamos lá, vamos lá Vem cantar mais. mais. Olha, lá, olha você oh! lá na televisão. Oh! Olha lá. Oh! Deus, Deus, e o Bento não Deus, vai Deus. aparecer. Vai aparecer aqui na televisão. Ele ficou invisível, gente. Ar, né? Ele... Ele... Ah, apareceu Ele estava invisível. Se você viram. acha que você é o homem invisível? Tá aqui no meu. Uma última! Fala ah, consigo... consigo... consigo... consigo... ah, tá aí, uma lúcia aí! Eu não vou correr. Não vai correr? É. Mas, eu uma é. que não andam, tá Mossa, irmão, Mossa, irmão. É Uma Levanta, levanta tirar a Vamos cantar a outra! Qual é a última? Qual é a última? Tem do palhaço. Com Como que é? Como que é do palhaço, hein? Vamos lá a borboletinha, então. Ah, para a borboletinha também? Vamos, vamos lá, então. Vamos, vamos lá. Vamos só falar tchau para todo mundo. Vamos lá. Boletinha, tá na cozinha. Batendo chocolate, a malaguinha. Boletinho, patinho, barro, olho de vidro nariz de pichacão. Tchau! Tchau! 好, E vivenciar esse momento nossa, mim, nossa, hoje foi a coisa mais gratificante que eu acho que eu vou receber hoje. Puxa, eu te agradeço muito. Eu trouxe aqui... para vocês. Tá. Você conhece os dois. Nossa, são pessoas com os quais eu já participei de alguns trabalhos voluntários. Pessoas que trazem aqui um legado para Jacareí, né? o Valdir. Eu e o Benedito Veloso. Eles são da Academia é, de Letras de Jacareí. E esse livro que eles escreveram através do nosso projeto de mobilização. Sim. Eles começaram a ir lá no, no bairro, lá onde a Suzano atua, e a Suzana aprovou e eles escreveram. E eu falei, eu vou levar. Aí você vê aí pra quem você quer dar. Se precisar de mais, depois eu acho que eu tenho em casa ainda, sabe? Então, um presentinho aqui para você. O que a gente queria contar, sabe, pessoal? Que o Prosa Criativa, que é um programa que pensa fora da caixa, né, Aninha? Queria que você estivesse aqui comigo aqui, mas está em São Paulo. Agradecimento também ao Arnaldo, que veio, foi buscar as crianças. E esse legado do Valdir Capuzzi, do Benedito Veloso, que, que trouxe essa obra, que conta a história de Jacareí, para todos nós, que está de fácil acesso para todos vocês. Eu vejo que, se eu contar essa história para o meu pai, para as pessoas que estão ao meu redor, vai ser de grande importância. Porque recordar... É muito importante porque é a história dos trilhos e sonhos. Essa é a, a, a ideia. Amanhã, na, hoje, né, dia 11, é. que é o dia que a gente está transmitindo também. Nós estamos lançando aqui só um minutinho, eu vou pegar para você ver o livro que vai ser aqui no Chico Disque Pizza, da Elaine, que ela traz a coruja que bota livros. Eu acabei de receber essa obra, Quem tinha acabou de sair. Do, da embalagem, fico até emocionada, é, é, é. Elaine Moraes Cavalcante aqui, trazendo o Tadeu, o filho dela, para participar conosco. A gente tem conhecido, sabe? Uhum, Pessoas é muito, muito especiais. né? Notas. Na mobilização, que nem você citou, que nós trabalhamos de forma voluntária em Jacareí. Contra... Tá os book parks, né? a gente ia para os bairros afastados de Jacareí, que não tem acesso à leitura, e a gente fazia uma festa com os moradores do bairro, com os artistas do bairro, então a gente deu a parada por causa da pandemia. E lá a gente distribuía livro para todas as crianças, angariava, esses caras aqui saía à procura de livros, meus amigos, o Rotary Clube de Jacareí. Então, assim, junto, a gente se unia, a gente fazia doação, né? Você lembra que a gente doava, cada um doava dez livros, e a gente ia para os bairros. Gente, eu falei, é o melhor trabalho da Secretaria de Educação. Não, Não há dúvida que a Eurô está falando. Maria Tereza Cirino. É, trouxe um, uma ideia nova que nós incorporamos voluntariamente, tá, gente? Foi, foi todo mundo voluntário, a Herô está aqui para contar, e através disso eu abri portas do meu coração para eu conhecer pessoas como a Herô, e ontem à noite era 23 horas quando eu falei, você <risos> vai lá comigo amanhã, ela está aqui comigo e com vocês. Sabe, é isso que eu quero deixar para o Dia das Crianças, brincarem com as crianças, como nós fizemos aqui, saber entender a energia deles, né? Eu me emociono muito, é, é, é assim, é, é palhaçada mesmo, né? Meus filhos, eu tenho filho de quase 50 anos, eles me acompanham em tudo. Meu Deus do céu, já vai a, a mamãe outra vez, aí meus netos adoram. Eles falam, você é doidinha, vovó. Eles adoram, eles vão na minha casa, eles vestem as fantasias, sabe, eles contam histórias. Eu quero deixar um legado, assim, para as crianças, um, pe um, pequeno, um pequeno legado, como você, assim, o seu, eu acho um legado maravilhoso, do Arnaldo. Mas a gente tem que deixar esse legado de amor, de paixão pelas crianças, paixão. Eu estou fazendo um curso de mediação de leitura, assim, então, é tudo aquilo que eu penso. Deixar a criança ler à vontade, sabe? Não, não ficar forçando. Eu tenho um neto de 15 anos e ele falou assim: vó, mas eu estou cansada das leituras da escola. Eu falei assim, a leitura da escola vai te preparar para o mercado de trabalho. A leitura do mundo somos nós que vamos te preparar para a vida. Então, é seu amigo, seu professor, como amigo, é a gente que é seu tio, é a pessoa ali do fora, o vizinho. Então, é Leia bastante. Vamos ler com eles, vamos brincar. Há obras que contam a história de Jacari. Eles gostam, viu, gente? Há obras como essa do livro da Elaine, A Coruja que Bota Ovos, que envolveu a família, os filhos. Isso traz é, um estímulo que não é imposto, que é um estímulo através de brincadeiras, que é um estímulo que nós queremos. Muito obrigada por vocês estarem conosco nessa noite, né? Obrigada por estarmos é, valorizando o Dia das Crianças. Nós vamos agora mostrar para vocês o quanto foi difícil trazer. A vovó Tuca veio para cá, a mamãe Elane está ali atrás, mostrando para vocês as crianças, o papai Caio. Todas as pessoas se uniram para fazer esse programa aqui gravado hoje e que vai até você. Por que está gravado? Porque eu vou tá, estar aqui, ó, nesse lugar trazendo para vocês uma obra. Eu vou estar lá na noite de autógrafos no Chico de Esquipítica. Vai, vamos lá, vamos lá, está na hora ainda. São, são 19 horas, dá tempo de você ir. Tá bom? Muito obrigada, muito obrigada, Babi, minha querida parceira. Obrigada, Arnaldo, obrigada, Ana Bacos, quero que você se despeça. Obrigada, Pedrinho, obrigada, Tadeu, obrigada, Lorena, os pais da Lorena que deixaram ela vir com o Arnaldo. O Bento também, a família do Bento, o Caio Todos vocês que, de uma forma direta... É que nome é. lindo, né, Caio? É. é o nome do meu filho, tá? Ah. Ah, só por isso, só por isso. Muito obrigada. Aninha, quer se despedir, meu anjo? Está sem áudio. O programa, é, todos... Ah, estou sem? Todos os programas são especiais. Todos. Mas hoje quando nós falamos de criança, que nós falamos do futuro, que nós falamos da importância de brincar, a importância de ser criança, ter os nossos parceiros, a nossa doutora colorida, que eu estou encantada com ela, quero conhecê-la pessoalmente, e essas crianças maravilhosas, muito obrigada por participarem, obrigada aos pais, e olha, hoje, e obrigada aos nossos ouvintes que vão assistir, segunda-feira, hoje, realmente, eu estou impactada com o nosso programa. Aletinha, muito obrigada, Arnaldo, por essa oportunidade. Babi, a todos nós. Um beijo grande a todos. Um beijo, senhora. Um beijo para a minha. Muito obrigada me me apoiando, cuidando, atendendo a minha necessidade e companhia. Muito obrigada, gente. O Prosa Criativa é assim. É um programa que pensa fora da caixa. Vem com a gente, se inscreva no canal do, da Rádio Vivência Espírita, porque é um grupo que nos acolheu aqui. É um lugar de amor. Só isso que eu tenho para contar para vocês. Até a próxima segunda. E aí, terminamos.